Bom, nós vamos falar sobre é, o módulo 2, né, da disciplina de cálculo 1, um, é referente aos vários tipos de funções. Então, nós vamos fazer a revisão de alguns tipos de funções estudado no ensino fundamental e no ensino médio, e vamos fazer análise do seu gráfico. É, nesses slides, é, eu procurei colocar é, uma aula um pouco mais completa, porque como nós estamos falando né, do cálculo 1, do estudo das funções, então eu coloquei nesses slides uma tabela com os pares ordenados da função x e y, o gráfico da função, os limites da função e a derivada da função. É claro que o nosso foco principal no módulo 1, é só os dois primeiros pontos, certo? Eu tô, coloquei só os limites da derivada, porque se complementam, e eu quero falar um pouco no todo, é, o estudo da função, mas nesse módulo 1, um, são é, o estudo da função, do gráfico dessa função, das particularidades dessas funções. Então, vamos trabalhar com algumas funções. Então, aqui a primeira função que eu coloco é, é a função constante, eu peguei a função constante f de x igual a 5, é, montei a tabelinha, né? então eu dou valores para x, a minha função f de x é igual a 5, e o par ordenado x, y. Isto é, eu vou atribuir valores para x, por exemplo, para x igual a menos 2, certo? A função dá 5. Assim. Então, aqui nesse par ordenado, eu tenho menos 2 para x, 5 para y. f de menos 1, então, f de menos 1 um é igual a 5. Então, é, meu par ordenado é menos 1 um e 5. Para x igual a 0, y dá 5. Então, o par ordenado é 0,5. Para x igual a 1, um, meu par ordenado é 5. 1 um a 5. Por quê? Para qualquer valor que eu der para x, o resultado de y é sempre 5, como nós podemos ver é, no gráfico dessa função. Então, é uma reta né, paralela ao eixo x, passando pelo ponto 5. Aqui eu coloquei o limite de 5, quando x tende a 0, é 5. O limite de 5, quando x tende a 2, é 5. Quando x tende a mais infinito da, é, de 5, é 5. O limite de 5, quando x tende a menos infinito, é 5. Isto é, pra, da função constante... Certo? O limite é sempre o valor da constante, que no caso é o um número 5. E se a minha função f de x é igual a 5, a derivada da função constante é zero. Percebam que nessa função, a é, é, direita do zero a minha função é positiva, à esquerda do zero a minha função é negativa. Então esse é o estudo do sinal da minha função a direita do zero, ela recebe valores positivos, e a esquerda, certo? Negativo. Vamos pegar uma próxima função, eu peguei a função identidade, aqui a minha função f de x é igual a 5, então eu estou dando valores para x e estou obtendo o par ordenado x, y. Então, para x igual a menos 2, o y é menos 2, então menos 2 e menos 2. Para x igual a menos 1, o y é menos 1. Então, menos 1 um e menos 1, um, meu par ordenado. Para x igual a 0, então eu tenho o par ordenado 0, 0. Para x igual a 1, um, eu tenho o par ordenado 1 um em 1. Um. Então, marcando esses pontos no plano cartesiano, né? Observem que a função identidade passa pelo 0, 0, né? Então, aqui nós temos o gráfico. O gráfico da função do primeiro grau é uma reta, né? A função identidade é uma função de grau 1. Um é uma função é, particular, né? Então ela passa pelo zero zero. Observem que à direita do zero a minha função é positiva, certo? Ela está totalmente acima do eixo x e à esquerda do zero a minha função é negativa. Então esse é o estudo do sinal da nossa função. a direita do zero ela é positiva, à esquerda do zero a nossa função é negativa. Então, eu tenho aqui o limite de x quando x tende a zero, basta eu substituir zero no lugar do x, então o limite é zero. O limite de x quando x tende a 2, basta substituir o 2 no lugar do x, é 2. O limite de x quando x tende a mais infinito, quando x aumenta, a minha função tende para mais infinito. O limite de x quando x tende a menos infinito, quando meu x diminui, a minha função está indo para baixo, ela está indo para menos infinito e a derivada da função x é um aqui eu peguei também uma função do primeiro grau agora com os dois termos né completa então eu vou falar da função f de x é igual a 2x mais 1 na minha função do primeiro grau quando dois ali o coeficiente do x é positivo então eu digo que a minha função é do tipo crescente Certo? E nós vamos ver isso. Então, eu montei a tabelinha, né, dei valores para x e encontrei o par ordenado xy. Então, eu peguei o menos 2 e substituí na função. Então, 2 vezes menos 2 é menos 4, mais 1, menos 3. Então, nosso par ordenado é menos 2 e menos 3. Então, para x igual a menos 2, a função dá menos 3. Peguei para x igual a menos 1, substituí na função 2 vezes menos 1 dá menos 2, mais 1 um dá menos 1, um, então o nosso par é menos 1 um para x, menos 1 um para y. Se eu jogar 0 para x, então vai ser 2 vezes 0, mais 1, um, 2 vezes 0, 0, 0 mais 1. Um. Então, aqui para x igual a 0, y vale 1, um, certo? É, então, essa função, é, já falei que ela é do tipo crescente, o valor que anula essa função é o menos meio, se eu pegar 2x mais 1 igual a zero, o valor que anula a função é o menos meio, é o ponto onde ela corta o eixo x, o ponto onde ela corta o eixo y é o 1, então, eu posso fazer o estudo do sinal dessa função, que para os números maiores que meio, olha, a minha função está sempre acima do eixo X, para os números menores que menos meio, são à esquerda, a minha função é sempre negativa, ela está abaixo do eixo X. Então, se eu for fazer o estudo do limite da função 2x mais 1 quando x tende a zero, basta eu substituir o x no lugar do zero. Duas vezes zero, zero mais um. O limite de 2x mais 1, quando x tende a 2, basta eu substituir o 2 no lugar do x. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Quando x está tendendo a mais infinito, o limite dessa função tende a mais infinito. Olha, a minha função está subindo, né? Então, ela está indo para mais infinito. Quando x tende a menos infinito, essa minha função, né, é o limite dela, quando x está diminuindo, a minha função continua diminuindo diminuindo, por isso que o limite da função 2x mais 1, quando x tende a menos infinito, é menos infinito. E a derivada, se a minha função é f de x é 2x mais 1, a derivada de x é 1, então a derivada de 2x é 2 e a derivada de 1 da constante é 0. Então a derivada de 2x mais 1 é 2. Vamos pegar agora uma função decrescente, ainda uma função do primeiro grau. Então, a função f de x é menos 2x mais 1. Como na primeira, nós atribuímos valores para x e encontramos o, os pares ordenados x, y. Por exemplo, 2 vezes menos 2 dá menos 4, mais 1 dá menos 3. E assim fizemos sucessivamente para todos os outros valores que eu atribuí a x. Como a minha função é menos 2x, o menos 2 aqui, o sinal do x é negativo, então eu digo que a minha função é do tipo decrescente. Se eu pegar menos 2x mais 1 igual a 0, o valor que anula a minha função é o meio, então ela corta o eixo x no ponto meio, e como nós vimos aqui, para x igual a 0 ela dá 1, ela corta o eixo y no ponto 1. Então, como ela corta o eixo x no ponto meio e ela é do tipo decrescente, então nós vamos falar que essa função ela é toda negativa à direita do meio, olha, minha função está totalmente abaixo do eixo x, para os números maiores que meio, e para os números menores que meio, a minha função está toda acima do eixo x. Então, ela é positiva, então assim fizemos o estudo do sinal. É, então, o limite da função menos 2x mais 1, quando x tende a zero, vou substituir o zero no lugar do x, então é menos 2 vezes 0 é zero, mais 1 é 1. O limite de 2x mais 1, quando x tende a 2, é menos 2 vezes 2, que dá menos 4, mais 1 dá menos 3. O limite de menos 2x mais 1, quando x tende a mais infinito, percebam que quando a função está tendendo a mais infinito, a minha função está tendendo para menos infinito. Então, basta eu olhar, tem um teorema que me diz que basta eu olhar para o meu termo de maior grau da minha função, no caso é o menos 2x. Então, o limite de menos 2x, quando x tende a mais infinito, é menos 2 vezes mais infinito produto dos sinais menos com mais dá menos, duas vezes mais infinito é menos dois vezes mais infinito, menos infinito. O limite da função menos 2x mais um, quando x tende a menos infinito, o é a mesma coisa que eu olhar para o limite de menos 2x quando x tende a menos infinito, então é menos dois vezes menos infinito, Menos com menos, mais, então o resultado é mais infinito. Olhando para o gráfico, quando x tende, quando x diminui, a minha função aumenta. Por isso que o resultado é mais infinito. A nossa próxima função é uma função do segundo grau. Então aqui tomamos a função x ao quadrado menos 6x mais 8. É, para desenharmos bem o gráfico da parábola, né, é importante o vértice os dois pontos onde ela corta o eixo x e o ponto onde ela corta o eixo y. Então, é, da mesma maneira, montamos uma tabelinha, né, para fazer o gráfico da função de grau 2, atribuímos valores para x e obtemos valores de y. Nesse caso aqui, é, para x igual a menos 2, né, substituindo na função, o resultado é 24, para x igual a zero, ela dá 8, para x igual a 4 ela dá zero certo então x igual a zero é o termo constante né onde ela corta é o 8 então é onde ela corta o eixo y resolvendo a equação do segundo grau por Basca, nós encontramos as duas raízes que são o 2 e o 4 e pela fórmula do vértice que é menos b sobre 2a, menos delta sobre 4a, nós encontramos o valor do vértice, que, tá, que é o 3 para x e menos 1 para o y. Então, essa função do segundo grau está bem desenhada. Observe que o estudo do sinal dessa função do segundo grau, à direita do 4, a minha função é acima do eixo x, ela é positiva. Entre 2 e 4, a nossa função está abaixo do eixo x, então ela é negativa, à direita, do do, à esquerda do 2, a nossa função é acima do eixo x, então ela é positiva. Fazendo o limite de x ao quadrado menos 6x mais 8, quando x tende a 0, para x igual a 0 a função dá 8, se eu jogar um outro valor para x igual a 2, x ao quadrado menos 6x mais 8, é 2 ao quadrado menos 6 vezes 2 mais 8, então, 2 ao quadrado, 4, menos 6 vezes 2, 12, 12 menos 4, menos 8, mais 8, 0. Então, quando x está tendendo para mais infinito dessa função, a minha função está indo para mais infinito, como nós podemos observar no gráfico dessa função. Então, o limite de x ao quadrado, quando x tende a mais infinito, é mais infinito ao quadrado, né, quando o expoente é par, o resultado é positivo então mais infinito. Então o limite dessa função quando x tende a mais infinito, percebam que quando x diminui a função está indo para mais infinito. Então o limite de x ao quadrado quando x tende a menos infinito é menos infinito ao quadrado, como expoente é para o resultado é positivo, mais infinito. Se a minha função é x ao quadrado menos 6x mais 8, então a derivada de x ao quadrado é 2x, a derivada de menos 6x é menos 6, e a derivada de 8 é 0. Uma próxima função. Peguei a função de grau 3, né? Então, aqui nós temos a função x ao cubo A mesma coisa, atribuímos valores para x e obtemos o par ordenado. Então, para menos 2, menos 2 ao cubo é menos 8. Então, o par é menos 2, menos 8. Por exemplo, para 0 ela dá 0, para 1, ela dá 1. Um. Então, desenhando o gráfico dessa função, é, observe que a direita é, do zero, a minha função, está acima do eixo x, então ela é positiva, esse é o estudo do sinal. A esquerda do zero, a minha função, ela é negativa. O limite da função x ao cubo, quando x tende a zero, é zero ao cubo, que é zero. O limite de x ao cubo, quando x tende a 2 é dois ao cubo, que é 8. O limite de x ao cubo, quando x tende a mais infinito, é mais infinito ao cubo, como ele é ímpar, e o resultado será positivo. O limite de x ao cubo, quando x tende a menos infinito, menos infinito ao cubo, o resultado é negativo. Isto é, quando x aumenta, minha função aumenta, ou ela tende para mais infinito, quando x diminui, a minha função está indo para menos infinito. A derivada da função x ao cubo, a derivada da potência, é 3x ao quadrado. A função modular, então, é, é, o resultado é sempre um número positivo, né? Então, para menos 2, o módulo de menos 2 é 2, para menos 1, o módulo de menos 1 é 1, módulo de 0 é 0, então, a minha função é sempre positiva, então... O estudo do sinal, à direita do zero, a função é positiva, à esquerda do zero, a função é positiva, ela está sempre acima do eixo x. O limite de módulo de zero, quando x tende a zero, é módulo de zero, que é zero. O limite de módulo de x, quando x tende a dois, é módulo de dois, que é dois. O limite de módulo de x, quando x tende a mais infinito, módulo de mais infinito é mais infinito, né? A função sempre está indo para mais infinito. O limite de módulo x, quando x tende a menos infinito, é módulo de menos infinito, que é mais infinito, como podemos observar no gráfico, que a função, ela tende para mais infinito, de ambos os lados. É, se a função é módulo de x, a derivada de x é 1, então módulo de 1 é 1. Eu tenho aqui a função raiz quadrada, então a função f de x é igual a raiz quadrada de x, eu só posso atribuir valores para x positivos, né? Então, para x igual a zero, raiz de zero é zero. Para x igual a 1, raiz de 1 é 1. Para x igual a 4, raiz de 4 é 2. Então, marco esses pontos e faço o gráfico da nossa função. Ela está definida só à direita do zero, né? A minha função é sempre positiva. Então, o limite de raiz de x quando x tende a zero é raiz de zero, que é zero. O limite de raiz de x quando x tende a 2 é raiz de 2. O limite, quando a minha função tende a aumentar, né? então o limite de raiz de x é raiz de mais infinito, que é mais infinito. Quando eu tenho que derivar a função raiz de x, eu escrevo ele numa forma de potência. Raiz de x é a mesma coisa que x elevado a meio. Então a derivada da potência é o meio. x elevado a meio menos 1, um, que é igual a menos meio. Ou eu posso escrever como 1 um sobre 2 raiz de x. Então, aqui eu tenho a raiz cúbica de x para menos 1, né? Então, raiz cúbica de menos 1 é menos 1. Para 0, raiz cúbica de 0 é 0. Para 1, raiz cúbica de 1 é 1. Para 8, raiz cúbica de 8 é 2. Então, aqui eu tenho, marquei esses pontos, né? Eu tenho o gráfico dessa função. É, observe que a função é positiva para os números maiores que 0 e negativa para os números menores que 0. Então, o limite de raiz cúbica de x, quando x tende a zero, é raiz cúbica de zero, que é igual a zero. Quando x tende a mais infinito de raiz cúbica de x, a função tende para mais infinito. E o limite de raiz cúbica de x, quando x tende a menos infinito, a função tende para menos infinito. A derivada da função raiz cúbica de x, eu reescrevo ela em forma de potência, que é x elevado a 1 terço, então a derivada é 1 terço vezes x elevado a 1 terço menos 1, é menos 2 terços, que pode ser reescrita como 1 sobre 3 raiz cúbica de x ao quadrado. Aqui eu tenho a função racional, que é a função 1 sobre x, é, então para x igual a menos 1, 1 dividido por menos 1 é menos 1, 1 sobre 0 é uma indeterminação na matemática, quando x é igual a 1, dividido por 1 é 1, quando x é igual a 2, 1 sobre 2 é meio. Então, aqui eu tenho o gráfico, a minha função não está definida para o zero, então, ela não corta o eixo x, então, eu vou calcular quando eu tenho a função 1 sobre x, é 1 sobre 0 em determinação na matemática, né? Então, eu tenho que calcular os limites laterais, então, o limite de 1 sobre x, quando x tende a zero pela direita, é 1 sobre zero pela direita, que é positivo, positivo em cima com positivo embaixo, então mais infinito. O limite de 1 sobre x, quando x tende a zero pela esquerda, então é 1 sobre zero pela esquerda, em cima é positivo, embaixo é negativo, então mais com menos dá menos infinito. Quando x tende a mais infinito, olha, percebam, no gráfico a minha função está tendendo para zero. Então, 1 um sobre mais infinito, 1 um dividido por um número muito grande, tende a zero. O limite de 1 um sobre x, quando x tende a menos infinito, 1 um dividido por um número muito grande e negativo, tende a zero. Então, se a minha função é 1 um sobre x, é x elevado a menos 1, um, que é menos 1x um elevado a menos 2, ou menos 1 um sobre x ao quadrado.